Então, tenham isso, total, cliente, total atenção com o seu cliente, e cliente não é dinheiro, cliente é alguém que está lá, e que você tem aí, um, se você veio para a reflexologia, você tem aí uma, um compromisso, né? você tem aí uma, uma missão de ajudar as pessoas. Então, você pode ter a sua profissão ajudando pessoas, e a sua profissão pode ser uma profissão muito, rendável, muito rentável, sem você explorar seu cliente. Tá? A ideia não né, é ficar explorando o cliente. Mas a ideia também é você se valorizar. Você precisa se valorizar. O tratamento que eu faço com os meus clientes, ele fala, Roberto, eu vinha gastando, vinha gastando alguns mil reais, alguns mil e quinhentos, alguns oitocentos reais por mês com alguns outros tratamentos e não obtive esse resultado que eu tenho aqui. Não obtive. Eu vim aqui três sessões quatro sessões às vezes, e estou super bem, estou super bem, não vou precisar usar aquele recurso que eu usava todo mês, eu usei o recurso meu durante quatro sessões com você, e estou super bem, entendeu? Então, o cliente entende que com você ele está economizando, e você entregando resultado para ele, tá bem? Então é isso, então é preciso que vocês se valorizem, é preciso... Tá? é preciso, mas tenham isso em mente, cliente não é dinheiro, cliente é alguém que está precisando da sua ajuda, e você tem um compromisso, você tem o um dever de ajudar o seu cliente, de que forma? Dando total atenção ao seu cliente, tá? Atenção.